Racing News 365, Oscar Piastri vai correr pela McLaren no próximo ano, e inclusive com a aprovação da FIA, que já teria informado que o contrato do jovem piloto de 21 anos com a Alpine não seria válido para a temporada de 2023. Após Fernando Alonso anunciar que seria piloto da Aston Martin a partir do próximo ano e movimentar bastante o mercado de pilotos, a Alpine se mobilizou e divulgou em suas redes sociais que Piastri ocuparia a vaga deixada pelo B campeão mundial. No entanto, Logo após o anúncio feito pela equipe francesa, Oscar Piastri tratou de ir às suas redes sociais e desmentir ao Alpine, informando que não estaria no assento da equipe no próximo ano, gerando muitas especulações de que ele já teria um pré-contrato com a McLaren. E hoje, tal informação foi confirmada pelo portal Racinews365.com, que diz também que a McLaren já teria informado Daniel Ricardo que não contará com seus serviços para a temporada de 2023. É, meus amigos, pano pra manga, hein? Onde será que Daniel Ricardo estará na próxima temporada? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar o sininho para não perder nada. Falou e até o próximo vídeo.